Oi, meu nome é Petra Costa e eu dirigi um filme chamado Helene. O que me levou a fazer esse filme era um desejo de tirar a minha irmã do mundo dos esquecidos. A minha irmã ela morreu com 20 anos, muito nova, que era para ser um susto dar um susto, para, como algumas pessoas fazem quando estão em estado depressivo, de tristeza e acabou sendo fatal. Eu tinha tomado alguns remédios. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Essa tá linda menina é me anima. E aí, pela morte dela, ter sido o um suicídio virou um grande tabu, algo que não se discutia. Assim, que eu, A minha lembrança, enquanto criança, sempre que eu falava no assunto, é, criava um grande mal-estar, seja com os meus familiares ou na escola, exceto com a minha mãe, a gente sempre conversava bastante sobre isso. E. E aí, à medida que eu fui ficando próxima da idade dela, eu fui as pessoas começaram a me chamar pelo nome dela, é, foi gerando uma confusão, assim, de identidades, e eu acabei fazendo uma cena sobre isso, que eu misturava trechos dos diários dela com trechos do meu, e sentia uma potência muito dramática ali, que falava não só de Mindelena, mas de muitas jovens mulheres que eu conhecia que estavam passando por algo parecido. no Brasil uma das maiores causas de morte é o suicídio, principalmente entre jovens mulheres. E, e algo que não se fala, não se discute, que só vai aumentar à medida que a qualidade de vida aumenta, enfim. É, é uma das causas de morte que mais tem aumentado também nos últimos anos. Por isso também veio o desejo de fazer o filme, e aí quando eu vinha fazer o filme, eu fui surpreendida por muitas coisas, ela acabei descobrindo muitas imagens em vídeo da minha irmã de quando ela era jovem, ela fez parte de um grupo chamado Boivador, do qual fazia parte de Angel Antônio, Alexandre Borges e muitos outros artistas que tinham uma memória muito viva dela. e e aí, eu fui tecendo o filme a partir das, dos diários dela, dessas imagens que eu fui achando e fui para Nova York também, que é onde ela, ela, ela viveu os últimos dias e é uma viagem em busca de encontrá-la, encontrar o motivo que ela levou a isso. E o filme também mostra um pouco a, o luto né, do suicídio, como isso me afeta, como afetou a minha mãe, porque uma das maiores dores é a dor da, da mãe de perdeu um filho, e muito mais ainda no suicídio. E, e quando o filme saiu, ele gerou reações muito incríveis, assim, de pessoas que viram as suas próprias dores é, e amores refletidos na tela, seja por terem uma irmã ou irmã, um irmão que passou por algo parecido, ou por eles mesmo terem passado por situações de depressão, sofrimento ou, ou ter passado pela angústia de um artista, mais em geral e, e enfim é já é, um debate muito sobre essas sobre os tabus que existem mesmo em torno da depressão, do suicídio, do luto e o luto do suicídio é um luto muito específico, né? Porque ele é imbuído de culpa de uma dimensão enorme de culpa, que minha mãe chama de... que a culpa é a cabeça ficando quente, ela fala no filme, e é, que gera os impulsos mais estranhos, que é o trauma, né? é o, é o, o, os arranhões traumáticos que a vida vai nos colocando e como a gente acha formas a, de re esses momentos traumáticos. Então trata um pouco disso.